Para iniciarmos o nosso biquíni, a gente vai fazer 16 correntinhas, tá bom? 16 correntinhas. Aqui eu vou fazer as duas últimas carreiras para que a gente possa virar o trabalho juntas. E a gente vai fazer três sequências dessas, meninas, para depois a gente começar a fazer os aumentos. Como é que eu vou virar? Vou virar aqui, e a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. E aí, no próximo ponto, certo? Porque aqui já conta um ponto, você faz o segundo ponto alto. E assim por diante, meninas. Agora aqui, eu já pego duas linhas, ó. Eu pego aqui as duas linhas, pra ficar bem firmezinho. Só no início que eu pego uma linha, tá bom? Aqui nós já estamos finalizando e nós vamos para a terceira carreira. Uma, dois, três. Você vai virar o seu trabalho e já pegar aqui no próximo ponto alto de base. Ainda não estamos realizando os aumentos, mas a quarta carreira agora essa sequência nós já vamos começar a trabalhar os aumentos. Tá bom? Agora sim, a gente vai começar a trabalhar os aumentos. Lembrem, meninas, que é ponto alto em cima de ponto alto. Isso é muito importante. Ó, nessa última aqui, né? No último ponto alto de base, nós vamos colocar dois pontos altos. Juntos, isso mesmo. Esse já é o primeiro aumento. Agora, a gente tá chegando aqui, já nos próximos aumentos. Ó, aqui, nessa sequência aqui, eu vou fazer um aumento, colocando dois pontos altos no mesmo ponto. E aí, a gente vai virar o nosso trabalho... Então a gente já está chegando aqui no final, meus amores, e a gente vai colocar o quantitativo de dois aumentos, de dois pontos altos para ter o aumento dois, ok? Então aqui segue mais um aumento. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e aí nesse mesmo ponto mais um aumento. Chegando nessa, a gente chegando nesse quantitativo a gente vai parar e vamos conversar sobre outras coisas. Então, a gente vai dar continuidade nessa historinha aqui de aumento nas laterais, sabe? Muito! Mas é gostoso, é muito gostoso. Então, eu tô aqui, vai fazendo o finalzinho dessa sequência aqui, ó. A gente já faz três pontos altos. No mesmo ponto, ok. E aí, eu vou fazer uma, duas, três. Então, a gente tá indo aqui, meninas, para décima quinta. Onde a gente vai fazer também três pontos altos no mesmo ponto. Já tem uma, vai ficar duas, três, três pontos altos. No mesmo ponto. E vamos continuar aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu tô fazendo agora a última aqui, que a gente vai fazer o aumento de três. Nessa décima quinta. Então, a gente fez um aumento de três aqui, né? Na oitava também. E agora, na décima sexta, a gente vai fazer também um aumento de três. E o restante vai ter apenas dois aumentos. Um. Aqui já é dois, né? Três. Mais um aumento de três, ok? Vamos dar continuidade até a ponta. E agora, a partir daqui, dessa décima sexta, não terá mais aumento de três, apenas aumento de dois até chegar na última sequência, última sequência de aumento de três aqui, dois, três a partir daqui, a gente só vai fazer aumento de dois vira o trabalho. Um aumento, ponto alto, de dois. E assim vamos dar sequência. Vamos contar aqui, meninas, para ver onde a gente já tá com esse trabalho? Vamos lá. Isso é um rosa, meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, quinze, 16, 17, 18, 19. Só falta essa carreira para a gente dar sequência à parte do cós, a parte de cima. A gente tá aqui na última sequência, para o próximo, com realizando dois aumentos. Fechando com a realização de dois aumentos. Então, você vai precisar agora de uma tesoura. Certo? Corta. Arremata esse fio e deixa ele aqui. Eu vou usar essa forma aqui, eu acho muito legal, meninas, pra tá fazendo a base do cois. Então, a gente vai pegar aqui, lembrando que esse tamanho é um tamanho... G, da parte de baixo de um biquíni, vamos fazer o total de vinte e seis correntinhas. Então, eu pego aqui o biquíni, certo? Na parte externa. Que fica por fora. Eu vou pegar o primeiro ponto alto. O primeiro ponto alto, meninas. E vou colocar um ponto baixo. E eu vou fazer isso por todo o percurso. Um ponto baixo em cima de um ponto alto. Um ponto baixo em cima de um ponto ponto alto. Eu vou fazer isso durante todo o percurso, até a outra ponta e depois fazer mais 26 dessa daqui. Então, 26 correntinhas, aí você vai fazer o que? Uma, duas, três correntinhas e nessa aqui, a 26, você vai fazer um ponto, vai virar o seu trabalho e vai colocar nela aí um ponto alto, tá bom? Você vai fazer isso durante todo esse percurso, colocando um ponto alto em cima de cada correntinha. Não vai pular correntinha nenhuma, até chegar a esse lado de cá do seu trabalho. Após isso, o que você vai fazer? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Após fazer essa carreira toda alta, né, de pontos altos, você vai botar um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, tá bom? Vou fazer aqui. Então, meninas, eu vou fazer aqui o finalzinho. Já fiz toda a minha sequência de pontos altos. Esse é o último, e aí eu vou virar o trabalho, fazendo o quê? Pontos baixos, ok? Em cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Em cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto baixo, isso até... Até a sequência toda, ok? Essa sequência toda de ponto baixo em cima de ponto alto. Até aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer aqui, quando chegar no finalzinho, a gente vai fazer juntas. Então, a gente vai fazer o nosso último ponto baixo. Vamos virar o nosso trabalho. Fazendo nesse mesmo ponto baixo, mais um ponto baixo. Após isso, uma sequência de uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, inicialmente. Após isso, vai pular um ponto alto e no segundo ponto alto, no segundo ponto baixo, desculpa, vai pular um ponto baixo e no segundo, um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto baixo e faz mais um ponto alto. Aí, você vai fazer mais uma correntinha. Pula um ponto baixo e faz no seguinte um ponto alto. E assim a gente vai dar continuidade. Então, eu já fiz aqui, meus amores, o último ponto alto... E eu fiz agora um ponto baixo no primeiro, no último ponto alto e quatro correntinhas. Após isso, eu vou pular um ponto alto de base e vou colocar no próximo ponto alto outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto alto de base e coloco Outro ponto alto em cima desse ponto alto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base e no próximo, outro ponto alto. E vamos dar continuidade. Fluir aqui, né, o nosso ponto. A gente fez a última sequência e a gente vai fazer um novo ponto. Vou subir aqui com... Três correntinhas, tá bom? E aí, a gente vai fazer o quê? Laçar a linha na agulha, passar por dentro e depois puxar novamente essa linha fazendo um ponto alto. Após isso, uma correntinha, laço a linha novamente, passo por fora, entro aqui, né? E puxo a linha em mais um ponto alto. Eu vou fazer isso durante todo o percurso. Uma correntinha, passo a agulha aqui por fora, puxo e um ponto alto. Eu vou fazer isso até essa parte daqui da ponta, certo? E depois a gente vai dar continuidade. Então, eu tô fazendo aqui os últimos Passo por fora, dou uma laçada, puxo. Gente, é importante, quando você puxar, você não puxar muito. Você puxa um pouco menor, para esse ponto ficar bem fechadinho. Faz uma correntinha e a última, mesma coisa. E aí, o que você vai fazer? Virar o trabalho... Virei o trabalho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Ó e vou fazer uma, duas, três. Após isso, a mesma coisa. Três mais um, né? Quatro. E aí vai. Ó, passa por fora. Puxa e forma um ponto alto, a mesma coisa, uma correntinha, vai passar por fora, puxa e mais um ponto alto, uma correntinha e assim por diante, meninas, vai ficar esse trabalho aqui, ó, certo? E vocês vão dar continuidade fazendo cinco carreiras dessa. Meninas, eu fiz, finalizei aqui, certo? E nós vamos fazer mais três correntinhas pra gente fazer um o no, um novo ponto. Fiz três, pronto. Vou laçar a minha agulha, passar por fora, ó, por fora aqui, ó. E aí, se eu vou mergulhar a agulha aqui, puxar a linha e fazer... Um ponto alto. Após isso, uma correntinha. Eu vou laçar novamente a minha agulha, mergulhar aqui por fora, ó. E puxar essa linha aqui. Olha aí. Mais uma correntinha. Laço a minha agulha, venho aqui por fora, mergulho, puxo a linha, ó. E aí, eu fecho. Vou fazer mais um aqui com vocês. Ó. Puxo a minha linha. E aí, eu fecho. Por que esse daqui muda? Porque, meninas, essa elevação aqui, ela tem que ficar pelo avesso, né? Da peça. Que vai ficar pela parte de dentro. Então, essa parte de fora, ela não pode ficar parecendo E Uma hora a gente vai passar essa agulha por fora. Então, tem essa mudança, meninas, certo? Essa alteração. Então, a gente dá continuidade fazendo uma correntinha, passa aqui pela frente da sua peça e aí vai puxar essa linha e fazer esse ponto alto. Mais uma correntinha, passa pela frente da sua peça, puxa essa linha e faz esse ponto alto. A gente vai fazer isso aqui até até a outra ponta e quando a gente virar que a gente vai fazer a carreira de seis eu vou virar com vocês para a gente observar essas alterações tá bom então a gente vai fazendo aqui o fechamento vai passar por pela vai passar pela frente da peça ó puxar a linha fazendo um ponto alto Bem, mais uma correntinha, laça a agulha, passa pela frente da peça. Quando você passa pela frente da peça, você já vê a elevação se formando, ó. Ó. Tá vendo? E aí, um ponto alto. Uma correntinha. Essa última, eu sempre coloco na terceira correntinha. Ok? Olha aí. E aí, você vai virar sua peça. Virando a sua peça, você vai fazer um ponto baixo na, no primeiro ponto alto de base. E vai fazer uma, duas, três correntinhas. E aí, você vai passar agora, né, pela parte do avesso, botando a parte do avesso pra frente, ó. Então, agora, você não estava indo pela aqui, por fora, agora você vai fazer por dentro. Você vai, ó, passar novamente aqui, laçar a sua agulha, fazer um ponto alto. Uma correntinha. A gente tá na parte da frente, então, a gente vai passar por dentro, puxar e... Um ponto alto, uma correntinha, ó. Um ponto alto. E a gente vai fazer isso durante todo o percurso. Essa aqui, meninas, é a parte da frente. Olha como ela vai ficar, tá vendo? Essa parte aqui é a parte da frente do nosso trabalho. Vai ficar assim. E a parte do avesso vai aparecer toda a elevação, tá vendo? Tá vendo? Da peça. Então, a parte da frente não pode ter essas elevações, mas a parte do avesso, sim, que é aqui. Fechando aqui. Essa é a parte da frente. Uma corrente. Jogo no fundo, puxo a linha... Uma corrente e aqui no terceiro, na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho. as elevações do fundo da peça, meninas. Viramos o trabalho, a gente vai fazer um ponto baixo na sequência de três correntinhas. Pronto. Após isso, o que eu vou fazer? Laço a minha agulha e vamos fazer aquele trabalho de botar essa elevação pra fora. Então, em vez de eu fazer pra dentro, a gente vai fazer pela frente da peça, ó. Joga, passa aqui, puxa a linha, ó. Puxei, olha aí. E isso vai ser durante todo o percurso, meninas, zigue-zague. Uma hora você vai passar essa linha pela frente, outra hora você vai passar essa linha pelo fundo. Então, assim... meus amores, para finalizar, e aqui no terceiro ponto, vamos virar o trabalho, ó, a gente já fez seis, ó. 6. essa mesma sequência de seis, tudo que eu fiz, a gente vai fazer na parte da frente também, tá certo? Da peça. Lembrando que aqui é o fundo da peça, mas a gente vai fazer agora a parte da frente. Esse aqui é o avesso, tá bom? Onde tem todas as elevações que a gente fez. E aqui é a frente. Então, essa parte do biquíni é do fundo, a gente vai iniciar a parte da frente... E é, juntas, tá bom? Mas aqui eu vou fazer o fechamento. fazer, A gente vai pegar aqui e fazer um ponto baixo. E já vamos finalizar essa parte aqui. Como? A gente vai fazer em cada ponto de base, a gente vai colocar um ponto baixo. Cada ponto dessa base aqui. A gente vai colocar um ponto baixo. Eu fiz aqui um ponto baixo. E o que a gente vai fazer agora? esse ponto alto que a gente tem, a gente vai ter uma correntinha aqui. Nessa correntinha por fora, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto de base, um ponto baixo. Na próxima correntinha, pegando por fora, um ponto baixo No próximo ponto alto de base, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. A gente vai fazer isso durante todo o percurso. Ponto baixo em cima de ponto alto, ponto baixo em cima de correntinha, até a gente chegar na outra extremidade. Estamos concluindo aqui a sequência de pontos baixos pra a gente poder cortar esse fio o último. Pega uma correntinha terceira e fecha também. Você pega a tesoura. E corta. vamos com a tesourinha esteja o avesso da peça, né, que é a peça do fundo e a frente. Então, meninas, eu vou ensinar pra vocês a como colocar o forro é, usando nylon fio fino, certo? Por quê? Porque eu acho que dura mais é melhor também. Então, depois eu dou indicação, se vocês quiserem um, um vídeo exclusivo mostrando como é, colocar forro detalhadamente, cortando. Isso tudo a gente faz depois. Mas aqui eu adiantei, já dei toda a medida... E a gente vai começar aqui, ó. Eu amarrei o fio, tá vendo? Ele é muito transparente, então, vocês não vão conseguir visualizar. Mas aqui é um fio de nylon muito fino. Então, vocês vão começar aqui da parte interna, ok? Da parte interna. Aqui, ó. passando aqui. E como vai ser, Ana? Você está vendo que a cada aumento tem dois pontos altos. Você vai prender isso no segundo ponto alto. Eu vou tentar detalhar aqui para vocês. Vou iniciar aqui. Eu vou passar minha agulha aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu vou passar por fora da peça, lá na frente, vou contornar e vou prender aqui. Então, você vai passar, ó a linha aqui, tá vendo, meninas? Então, você vai pegar aqui, passar por dentro desse segundo ponto alto e puxar. Ó, e aí, você vai fazer isso aqui até o finalzinho. A cada ponto alto você vai colocar aí uma costura, certo? Uma, duas. Eu sempre gosto de colocar duas, mas se assim, a gente coloca cada ponto alto duas costuras, mas eu gosto de uma. E a gente vai fazer isso tudo. Aqui assim, tá vendo? Quando eu puxo a linha, vocês dão pra ver. Mas ela não é perceptível, porque o nylon fica super transparente, e eu gosto dessa sensação. Então, eu vou fazer isso tudo aqui, até o final, depois eu vou contornar aqui também, e vou fazer a frente. Então, a gente vai fazer até aqui a ponta, virar o trabalho, e dar continuidade. Meninas, eu quero dizer pra vocês que não tem segredo quando for colocar essa linha, ok? Ela é muito transparente, então, no vídeo não vai dar pra ver, mas vocês vão perceberem aí. Quando vocês forem passar a agulha entre o ponto alto, abra sua peça e, fa e coloque a, linha a agulha pela parte de fora e aí você vai... Não sei se vocês conseguem visualizar porque a linha é muito transparente. Mas aí você vai puxar esse fio de nylon e vai pegar aquele aquele ponto alto. E você faz isso duas vezes no mesmo ponto alto. E abra mesmo a peça para dividir esses dois pontos, por quê? Essa diferenciação aqui de você deixar o espaço de um ponto alto para o outro, que vai ajudar na hora de você fazer o acabamento lateral. Eu gosto logo de colocar o forro. Porque eu acho mais interessante. Mas vocês têm que deixar essa parte aqui. Bem com espaço bem é, legal. para que vocês possam fazer o acabamento. Olha aí como fica. Vocês nem percebem que tem linha. Porque o nylon ele fica imperceptível. né? Na hora que você coloca o forro do biquíni. Então, é muito interessante, em vez de usar linha, você usar nylon fino. Depois eu dou a indicação pra vocês. Eu nunca vi ninguém colocar nylon fino e eu achei super legal essa ideia aqui, tá bom? Eu vou continuar a fazer todo o forro dos dois lados e depois na finalização eu mostro pra vocês. Tá certo? Agora a gente vai trabalhar a peça aqui. Né? Dando continuidade nessa ponta, a parte da frente. A gente vai iniciar com, no primeiro ponto alto, a gente vai colocar uma correntinha de três, uma, duas, três... E vamos colocar em cima de cada ponto alto. Aqui a gente só tem um fio. Então, é nesse fio que a gente vai colocar o ponto alto. Então, a gente vai fazer um aumento nesse, nessa frente aqui, tá bom? Como isso, Ana? A gente não fez aqui esse início, esse início com... Uma, duas, três, quatro. Quatro sem aumentos. Após isso, a gente colocou aumentos de dois, certo? A partir do quarto, em cada carreira. Então, a gente vai totalizar aqui. Vamos contar juntas. para não perder. Uma, uma, duas, três, três. Quatro, quatro sem aumentos e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com aumentos de dois. A partir daí, a gente vai fazer carreiras com aumento de três. Nós vamos fazer cinco carreiras com aumento de três na parte da frente, tá bom? Vou fazer aqui esse aumento para vocês verificarem como vai ficar esse aumento de três. Você faz um ponto baixo e faz uma, duas, três, e aqui nesse nesse mesmo ponto, a gente vai colocar mais dois pontos altos esse é o nosso aumento de. Três, então a gente vai fazer isso aí. Um, com uma carreira de cinco meninas, tá bom? Ponto alto em cima de ponto alto de base. E vamos dar continuidade: é fazendo cinco sequências com aumento de três em cada ponta, tanto no início como no final. Após isso, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar e a gente vai conversar, tá bom? É, a gente vai perceber também se vai ser necessário colocar mais um aumento aqui de forro. Eu fiz o fundo todo para vocês verificarem e a gente vai ver se vai ser necessário colocar aqui. Então, Garota Versátil Criativo, fiz aqui uma carreira completa... Uma sequência, eu vou fazer aqui três correntinhas após um ponto baixo e no mesmo ponto eu já vou começar os aumentos, tá bom? Nesse início, eu vou fazer com vocês aqui cinco sequências de aumento de dois, apenas cinco. Após eu fazer cinco sequências, né, após essa primeira, vou fazer cinco com aumento de dois nas pontas. A gente vai fazer o restante, né, é, juntas. Então, eu vou fazer esses cinco com aumento de dois nessa sequência. E quando terminar, a gente for para sexta, aí eu vou fazer junto com vocês. Por quê? Porque a gente vai fazer juntas é, três sequências, apenas três sequências com aumento de três pontos altos. Apenas três sequências. Então, depois de cinco, a gente vai fazer três sequências com aumento de três pontos altos, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o trabalho, fechar essas cinco carreiras, cinco sequências, e depois a gente volta junto. Vídeo novo. Então, meus amores, eu fiz aqui a sequência de cinco com... Três aumentos laterais e fiz mais uma sequência. Então, o total é seis. A gente vai virar o nosso trabalho e vai fazer agora a base de pontos baixos. Lembra que a gente fez na parte do fundo desse biquíni A gente vai fazer agora aqui também por duas vezes, tá bom? Essa sequência aqui de pontos baixos é por toda... Essa parte do nosso biquíni. Eu tô falando disso aqui, ó. Ó, disso aqui. Após isso, né, a gente vai fazer aqui 38 correntinhas e fazer pontos altos em cima dessas correntinhas. E a gente vai trabalhar essa sequência pra chegar nessa daqui, tá certo? Então, meninas, eu concluí a parte da frente... Após fazer os aumentos, eu fiz a sequência de pontos baixos, conforme o fundo também tem. Se vocês forem reparar aqui, no fundo da peça, a parte de trás, a gente também fez. Depois, eu fiz a sequência de pontos altos, olha aí. Sequência de pontos altos aqui, fiz 40 correntinhas do lado, essa é a parte da frente... 40 correntinhas aqui e 40 correntinhas aqui. Depois, fiz a sequência de pontos baixos e pontos altos. E aí, o que eu tô fazendo agora, o cós que a gente já viu no fundo e que vocês vão fazer aí. Eu espero que vocês tenham entendido como é que faz esse cós e vocês possam fazer. Aqui eu vou adiantar o trabalho. Vou também já colocar o forro, pra gente ver já com forro. E depois a gente vai fazer o fechamento das laterais, que é o acabamento. E a nossa peça já vai estar tá prontinha. Certo? O que a gente vai fazer agora pra nossa peça? A gente vai fazer a parte que fica aqui na lateral, que vai prender com a parte do fundo... Ok? Que vai ficar aqui. Depois, a gente vai fazer o acabamento. A gente vai fazer essa parte. Vou pedir para vocês confeccionarem aí 170 correntinhas. Eu já fiz essas 170 correntinhas. Após você fazer 170 correntinhas, você vai fazer pontos baixos em cima de cada uma dessa correntinha. Pontos baixos em cima de cada uma delas. Após você fazer 170 correntinhas, você vai fazer uma a mais e vai fazer pontos baixos em cima de cada correntinha dessa. Assim. Tá vendo? Eu vou fazer agora o acabamento lateral do nosso biquíni. A gente vai fazer dentro de cada parte dessa daqui dois meio pontos como é isso Sonia você vai laçar a sua agulha tirar ela e deixar esse espaço aqui ó passar a sua agulha puxar com dois meio ponto e aí quando esses dois meio ponto a gente vai juntar todos ó tá vendo de novo, aqui a gente já fez dois. Vamos fazer aqui, laçar a agulha. Fiz um meio ponto, o segundo meio ponto. Puxei aqui, e aí a gente vai puxar tudo junto. E a gente vai fazer de novo. Ó, tá vendo? Laço a minha agulha. E depois, eu puxo os dois pontos juntos. Aí. isso a gente vai fazer o acabamento. Então, meninas, eu fiz aqui o acabamento, né? Da parte da frente. Vou fazer duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho fazendo exatamente pontos baixos. Eu vou fazer o quantitativo de três pontos baixos em cada parte dessa daqui, ó. Três, certo? Nessas laterais aqui, três pontos baixos. E aí, quando eu fazer três pontos baixos, eu vou pular, como tá acontecendo aqui, tá bom? Ó, dois, três... Ó, pulo uma, dois, três, e eu vou fazer isso até aqui a ponta, eu concluir. Tá vendo? Essa parte já é a parte que a gente vai colocar o fiozinho que a gente fez, que é esse daqui, ó, tá bom. Então, agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, lateral, o acabamento. Como você vai fazer, Ana? Você vai fazer também pontos baixos. Pulei um logo no início, né? Logo no início mesmo, eu pulei um ponto alto de base. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pular um ponto alto de base no início. E os próximos, a gente vai fazer a cada ponto alto aqui. Um ponto baixo, só isso. Eu estou concluindo aqui o acabamento lateral. E eu vou trazer agora uma observação para vocês: quando chegar a tá curva do biquíni, vai ter dois pontos altos, certo? Esses dois pontos altos, você vai pular o primeiro ponto alto e vai fazer o ponto baixo no segundo, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu pulei um ponto baixo e fiz no um segundo. Aí, você vai ver aquela sequência de aumentos de pontos baixos que a gente tem aqui. Aí, você vai pular a primeira sequência, né? E já vai fazer no segundo um ponto baixo. E já vai fazer no segundo um ponto baixo. Ok? Isso vai ficar bem puxadinho. E aí, a sequência, Ana, como é que faz? Você vai continuar fazendo aquela sequência de pontos baixos. De novo. Então, nas laterais, vocês vão concluir que tem pontos altos. Então, você vai pegar um ponto alto apenas e colocar dois pontos baixos nesse ponto alto. Entendeu, meninas? A cada um ponto alto... Você vai colocar a cada um ponto alto, menina. você vai colocar três pontos baixos. A cada, né, um ponto alto, três pontos baixos. E você vai fazer isso durante todo o percurso. Todo esse percurso aqui da lateral, tá bom? Até aqui. Então, eu vou fazer aqui todo... Vocês fazem aí sobre essa orientação. E no finalzinho a gente se encontra para ver a nossa peça pronta. E aí, gostou? Dun, dun, dun, dun. Meninas, é, me dá aí no comentário o que vocês querem que eu faça. Eu tô confeccionando agora um kimono, porque eu acho o kimono, assim, massa, eu acho lindo. E eu tô fazendo pra mim, eu não vou fazer tutorial, mas se vocês quiserem que eu faça tutorial de kimono, eu vou fazer com o maior prazer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso biquíni de crochê. E se você gostou do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu comentário. E um grande beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando e que você possa fazer crochê com amor. E que você possa exercer toda a criatividade que Deus... Colocou no seu coração que você seja feliz e para que você faça outras pessoas felizes também. Que Deus abençoe.